Realmente, não é permitido que você faça doações de suas sobras de campanha para qualquer instituição de caridade. Embora a intenção tenha sido boa, a legislação destina as sobras de campanha para partidos ou para o tesouro. Depende da origem que esses recursos tiveram, se de pessoas físicas ou de recursos públicos. Cada origem tem a sua destinação própria. Então, instituições de caridade ou qualquer outro fim que você queira dar às sobras de sua campanha serão consideradas irregulares e podem levar à desaprovação das contas. Um abraço!